O livro é uma publicação do Correio Universal, que era é um periódico, um jornal dos anos 30, e que publicou, nesta época, a adaptação em quadrinho de várias obras literárias, obras de Balzac, Dostoiévski, nomes muito importantes. E, na literatura brasileira, publicou O Guarani, de 1937, de José de Alencar. Quando José de Alencar ainda na tarde do século XIX publicou o Guarani, ele tinha também essa preocupação, evidentemente, de chegar um número maior de leitores. Tanto que ela foi publicada em folhetim, capítulos no jornal. Só mais tarde, depois, é que ele reuniu esses capítulos todos e se editou o romance. Então, o Guarani se tornou o um marco da literatura brasileira. É um livro de referência do período que o Zé de Alencar é o rei do indianismo. Dizer, de valorização das coisas nacionais, das coisas do Brasil, da, da literatura. Essa publicação ela é importante no sentido de que resgata os primórdios dos quadrinhos no Brasil. A adaptação em quadrinhos é uma coisa muito difícil. É quase que uma adaptação cinematográfica da literatura para o cinema. E o Aquarone, que é o adaptador e o desenhista, era um artista plástico importante. O Aquarone foi historiador da arte brasileira e, ao mesmo tempo, pintor desconhecido, mas muito interessante. A ocupação fundamental do Conselho Editorial é disponibilizar aos interessados obras que constituem referência histórica para o conhecimento, para pensar o Brasil, para entender melhor suas contradições e suas virtualidades, enfim, para clarear de algum modo o presente e apontar numa uma direção é, de futuro para a gente brasileira. E o Guarani, evidentemente, que no quadro da literatura brasileira, ele se insere perfeitamente e obedece, atende perfeitamente esses critérios.